Mas um, isso mesmo Então, acharam que não ia ter vídeo hoje, né? Mas tem, para o azar de vocês Então, eu queria falar uma coisa Que, é, eu vou fazer uma enquete Que o me encheu um o saco pra trazer É uma enquete pra trazer do um Play E... é isso Era só isso o aviso Pera, pera, pera, pera, pera, não fecha o vídeo ainda Olha, por favor Responde a enquete aqui em cima vai estar aparecendo Se vocês quiserem gameplay Por favor, digam que sim Nós vamos trazer o que vocês quiserem Stick fight, game É, stick fight, robô, roblox, sei lá, qualquer coisa hein? Minecraft. Minecraft Mas Minecraft, talvez a gente não consiga jogar online Mas se der, né <risos> e é isso aí que nós queremos dizer. E dá like pra nós conseguir dia de jogar Minecraft Online. É nóis. Beleza, tchau. Sim. Se, se, se inscreve. inscreve. Porque eu sei que se não pedir.